E vou logo ao gameplay que é o que todos querem. É Ou normal mesmo. Ouvi-me, Ele é o empreiteiro. Eu é o empreiteiro, ok? Não posso perder este debate. É, eu, eu, eu, Vá, vá, 70%. vamos falar nisso amanhã, ok? Falamos nisso amanhã. Ok, ok, Boa really? okay, okay. noite. Olá. Chegue chega para aí. Ah. Dia divertido, hein? Ah. O que é que é. vais acordar? A é tarde. Ah, oh, Paula, este hum, horas Horas de estar na cama. Mas ainda hoje. Filha, agora não, por favor. Eu não tenho energia para, para isso. Toma. O que é isto? O teu o aniversário. aniversário? Que que tinhas o relógio avariado. Por isso. isso achei que era fascina. Gostas? Filha, o que é isto é. Acho que está estragado, mas não, está... não, não, não. Oh, ha, ha. Onde é que arranjaste dinheiro para isto? Droga. Eu vendo, Eu vendo. droga da pesada. Ainda bem, então já podes ajudar a pagar isto. E aí, querias O que, que aconteceu? Eu já começou o, o gameplay, Espera aí. <coughs> Vou por aqui o relógio... 40 minutos, para, para não esquecer. Não, melhor, 30 minutos de vídeo. Vocês vou usar de novo novamente Só que eu não vejo lá muito bem o que eu estou. Oh, bolas. Esquecem-me de lhe dar isto. Olha a casa do banho. Um jornal aqui. <risos> jornal velho aí. Olha, a explosão dali, houve ali. Pai? Todo dia tem uma merda. Houve uma explosão. Olha, mas é melhor ir direto ao sítio. <coughs> GTA É a polícia, te esconde, esta amigo está aqui vendo droga da pesada, por isso é melhor não que a polícia não nos veja. Eu tô é o cantar a ladrar. Oito por... Caneta bem grossa. Tô Mataram o cão. Olha, vou mas é voltar para... Olha, a menina vai mas é voltar para o quarto. Mas vou ficar aqui. Olha, uma bola de futebol. Uma piuga velha e suja do caralho. CONGRATULATIONS Esta menina vai-se teletransportar lá para baixo Olha, mas só para... para... Eu disse que se ia teletransportar e transportou. Olha uma TV aqui Olha dá para ligar e ver um programa, olha só aquele sofá ali Ok, vou parar de enrolações, vou só ver aqui. Estavam coladrar. Mas parou. Estás bem, Sarah? Estás bem? Sim. Entrou aqui alguém? Não. Não, não te aproximas das portas. Fica aí atrás. Ok, fica aqui. O que é que se passa? Nada. Eles não tipo estão bem. Acho que estão diferentes. doença. Doença da vilada. É a doença da vilada. Vai, vai, vai. Fora. Fora. Fugir. S. Ok, bora. Vamos nessa. Saia! Por que que eles estão a fugir? Estou a tentar! Não podemos parar aqui, Tobi! Estou aqui, querida. Estou aqui dá-me tá, a Marta. O que foi? Dói-me as pernas. Dói-me tudo. Vamos ter de correr. Protege-nos. Bala à cara. Agarra-te bem. Não vai, não vai. é a minha é filha. Acho que eu perto. pé dela. Não, não Vai. Ok. Nós não estamos, estamos doentes. Duentes. Encontrei dois filhos e o primo exterior. Aguardo a ordem. Papai... Primeiro cuidamos ti e depois eu vou procurá-lo, ok? okay. Mas, mas... há uma criança. Há uma criança. Mas, mas... Sim, senhoras oh, oh, e senhora. nós estamos muito mal. Só precisamos, Só precisamos de um... De... Oh, merda! No! Please, no. Or no. Um, Industrial> okay, take your hands, dear. That's it, eu sei que querida. Vai, Vai chegar, bem, filha. filha. Fica, Fica comigo. comigo. Okay. ok. Eu vou... Eu sei, eu sei. Eu sei, querida, eu sei. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sérgio? Estou aí! Como foi Com a tua velhinha? Quer dizer? Não, não, não. Quero nada, não. Tenho notícias interessantes para ti. ti. Onde é que Onde estiveste? É que no, no distrito Oeste. oeste. Então, nós tínhamos uma entrega. Nós? Nós tínhamos uma entrega. Já, yeah. mas tu querias ficar sozinho, lembras-te? Bem, deixa-me adivinhar. O... O, o negócio correu mal e o cliente do fugiu com os comprimidos. Será que acertei? <risos> o negócio, negócio correu -se sem problemas. Temos senhas de racionamento para alguns meses. meses. Foi fácil. queres explicar o que foi isso. Eu já estava, Eu já estava a voltar para, para aqui, para quando fui atacada por dois palhaços, palhaços ok? okay? Conseguiram acertar, sim, mas... Ouve-se a fãe... Ahn... Esses pedaços ainda estão vivos? Tens-me de mim Não. descobriste Sim, era o José Ninguém, não interessa É que foi o cabrão do Robert que os mandou Cabrão do Robert, cala a boca! E pensa que nos vai apanhar primeiro. Aquele filho também mãe esperto. não. Cala a tua boca! Eu sei, Eu sei. onde está escondido. E querias-te? Num armazém, um armazém na zona, de zona 5. Mas não, não sei, sei, por sei por quanto, quanto tempo. tempo. Bem, estou junto, junto agora. agora. Yeah. Ah, por ah, mim é na boa. boa.